Alô amigos, alô queridos internautas, um beijo gostoso no coração, estamos chegando para mais informações para vocês aqui pelo canal Mais Brasil e pela página da Conexão Luz FM. Se você ainda não se inscreveu no canal Mais Brasil, inscrevam-se por favor, deixe o seu gostei ou deixe o seu não gostei, não esqueça de ativar o sininho, não esqueça também de colaborar com o nosso Pix que está aparecendo aí, tá bom? Um abraço para vocês. Hoje nós vamos falar com o pecuarista empresário Lélio Jesus Ferreira. Vamos falar sobre o capim, o capim capiaçu. Você sabe o que é o capiaçu? Essa é uma dica legal para você pecuarista, principalmente você criador de gado, né, gado de leiteiro, gado de corte. Uma técnica especial, um negócio bacana, que você pode economizar muito para fazer os silos Léo Jesus Ferreira, lá da Estância Monte Belo, vai falar com a gente agora e vai trazer uma dica legal para você sobre o capiaçu. Vamos ver o que o Léo tem a dizer. A experiência é nova, né? A gente está começando agora, foi o primeiro plantio e não tivemos aí um tempo regular de chuva mas mesmo assim foi, é, foi bem aproveitado, colhemos até bem e eu estou satisfeito a ingestão pelo pelo animal, a gestão pelo né? é, de, é a gente percebe que foi de, de boa palatabilidade, né? E o, o, o rebanho responde bem. Eu estou gostando realmente é, é um capim novo, né? Mas é, pela Primeira experiência. Estou notando que a partir do segundo corte ele ele vai aumentando a produtividade e eu estou satisfeito. Realmente ele dá resultado e eu pretendo até aumentar a área plantada. Hoje você tem qual área que você tem plantado hoje na sua estância? Não, aqui eu, é a título de experiência, como eu já disse, que foi o primeiro plantio. Eu plantei dois hectares. Agora eu quero ampliar para mais dois hectares e, e, e o objetivo é chegar até uns seis hectares. Para que eu possa alimentar um rebanho de aproximadamente 300 cabeças. Maravilha. Fala para gente como é que é feito, isso? Você, você faz o silo. Explica para que o, o agricultor ou o pecuarista que está no sul em qualquer parte do Brasil entenda a maneira que é feito isso para que possa dar mais produtividade para o gado, tanto o leiteiro como o gado de corte, não é isso? Isso. É, é, é, é um capim exigente, né? exige um, uma, uma, um, bom, um bom tratamento, né? tem que. Preparar bem o solo, ele exige bastante, mas nós já estamos né, preparados para isso. E é, você faz o plantio e daí seis meses né, você pode cortar. Então ele dá a possibilidade de corte de duas vezes ao ano. E tem produtor rural cortando até três vezes no ano, dá é três cortes. Então a gente corta, faz a selagem, né? e vai aplicando para o gado. Enquanto você tira da silagem a primeira colheita, a outra colheita já está no corte de, né, de corte. Então, eu pretendo usar só do, dois cortes por ano. Fala para mim, aí tem que adubar. Tem que adubar, você tem que fazer cobertura, você tem que, Antes do plantio, você tem que corrigir o solo, né, tem que... É, você fazer a como se diz, o, o plantio, é, a, a, a, e fazer as curvas né? para ficar bem nivelado, para a água não, não estragar né? e tratar bem o solo. E depois do plantio você tem que fazer a correção, aplicar pelo menos um, uma cobertura de, de adubo. Na verdade, o correto é consultar um, um engenheiro agrônomo. Isso, esse é o correto. Né? Você, você se manter a, a lavoura sob a orientação técnica, né? Esse é o correto. Você aconselharia outros fazendeiros, outros pequenos sitiantes a, a fazer isso para evitar, por exemplo, na época da seca? Então, eu pela primeira experiência né, que, que nós tivemos aqui, eu aconselho sim, é, é, me dá um bom resultado, é, a rentabilidade é boa e... E ele ajuda né, na, na, na complementação das pastagens. Porque na nossa região hoje é o seguinte, as chuvas estão escassas, né? só, só a pasto fica inviável ser, fazer a criação de gado. Então há necessidade desse complemento. E o capiaçu está me, me satisfazendo. Né? Eu tenho assim, que vou continuar. O, o, o plantio, Lélio... Para que nós possamos dar um pouquinho mais de explicação técnica aos nossos produtores a qualquer pessoa que esteja nos vendo aí no Brasil. O plantio, ele é difícil para conseguir as mudas? Como é que é isso? É, ele tem que ser bem, bem preparado. É, Existem as empresas que, que, que produzem as mudas. Você acha, hoje muda para... Ser compradas. Para ser compradas. Eu, no caso, é, consegui com um, com um amigo produtor, que já, já vem né, com a lavoura. Então eu comprei a lavoura em pé, nós, a gente, nós fomos lá com os companheiros, cortamos né, e, e plantamos a cana por inteiro. A gente faz uma limpeza da palha, né, tem que fazer uma limpeza né, e, e semear na, nas ruas. Então é um pouquinho assim trabalhoso, mas eu achei mais vantagem fazer isso do que... Mais vantagem em termos de, de rapidez e em termos de custo, porque se você for comprar a muda das empresas, ela vai ser um pouco mais cara. Eu consegui diminuir um pouco o custo adquirindo do produtor. Né? Então, mas é trabalhoso. Como tudo, né? Tudo que você vai fazer hoje tem trabalho. Não se tem nada sem trabalho. Tem nada sem trabalho. Agora, Lélio, você falou uma coisa interessante aí que tenho certeza que algumas pessoas devem estar perguntando, custo? Você economizou do ano passado para esse ano na estiagem, já com esse capim? Ah, economizei muito, porque a estiagem do ano passado foi muito longa e eu não estava preparado. Foi preciso de adquirir já a selagem pronta, então o custo foi muito maior, né? Então eu reduzi muito, mas muito custo. A redução é de 80% dos você tá gastos. Você está brincando? Os gastos, você adquirir já a selagem pronta, do que você preparar o terreno e plantar e fazer a colheita, né? É claro que você tem que investir em máquinas e implementos, mas depois de feito esse investimento, o custo é muito menor. Então vale a pena? Vale a pena. Isso é tudo todos, Principalmente um pequeno produtor que né, cria quantidade pequena, então vale a pena investir. Usa um, um cantinho da sua propriedade e investe. No plantio do capiaçu ou mesmo a cana de açúcar, porque a cana de açúcar já é provado que, que dá resultado. Né? Agora eu estou fazendo uma experiência nova, estou satisfeito, porque pelo que eu estou notando, a durabilidade da lavoura vai ser um pouco às vezes, maior e a rentabilidade um pouco maior do que a cana. Então é claro que você aconselha que as pessoas façam isso. aconselho, né? o produtor não vai se arrepender não. Maravilha. Esse é o Léo Jesus Ferreira. Aí eu estou mostrando agora aí a plantação do capim. Olha aí que beleza. Este é o trabalho que ele fez aqui. E é importante você pequeno agricultor, você pequeno pecuarista, ou você mesmo que é um grande, né, que tem a sua terra para fazer o plantio. Ele plantou aqui dois hectares. É isso? Isso. Dois hectares ele plantou aqui, olha aí. E já está providenciando mais porque na verdade ele quer. Você, tem, você, você investe também em gado de corte, né? É, aqui nós investimos é, praticamente em gado de corte. Existem algumas vacas de cria só mesmo para o companheiro é, ajudar nas despesas, que ele tira um leitinho e, e entrega no laticínio, mas é a base mesmo é gado de corte e fêmea. Parabéns. Muito obrigado. Aí então, a gente encerra essa matéria aqui a título de informação para os nossos queridos pecuaristas, produtores do Brasil inteiro. Beijo do coração. Muito bem, amigos. Aí foi o Lero Jesus Ferreira, lá da Estância Monte Belo, lá no 27, né? É, município de Frutal, trazendo essa dica legal para você. Se não se inscreveu no canal ainda, por favor, se inscrevam. deixe o seu gostei, o seu não gostei. Ative o sininho, comente. Faça comentários, a, a, o seu comentário é muito importante. E não se esqueçam de se inscrever em nosso canal para que nós possamos juntos levar muitas informações para vocês, tá bom? Um beijo gostoso no coração, muita paz a qualquer momento. Eu volto trazendo informações bacanas para todos vocês.